Como gerenciar mais de uma conta de anúncios dentro do Google Ads? Olá, meu nome é Alexandre Tavares, sou consultor em marketing digital e nesse vídeo eu quero te mostrar como você pode gerenciar várias contas de anúncios dentro de uma única conta no Google Ads. É o que a gente chama de conta administrativa ou MCC, minha conta de cliente. Mas antes de eu te explicar o passo a passo de como criar a sua conta administrativa no Google Ads, já taca o dedo aqui no botão de se inscrever no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder mais nenhum conteúdo como esse aqui, beleza? Existe uma forma que você pode criar várias contas de Google Ads dentro de uma única conta só, que é a conta administrativa. Qual o grande benefício de você fazer isso? Se você criar uma conta administrativa no Google Ads, você pode criar uma conta para vários produtos que você gerencia, para vários clientes que você administra, então você pode ter o cliente A, cliente B e cliente C, cada um deles vão ter o login e a senha deles e você na sua conta administrativa vai poder gerenciar a conta deles sem você precisar de login e de senha deles. Você vai ter o seu próprio login, a sua própria senha e você no seu painel, na sua conta administrativa vai poder gerenciar Quantas contas você quiser. Então sim, você pode criar várias contas, infinitas contas dentro de uma conta de Google Ads, no caso a MCC. Então eu vou te mostrar na tela do meu computador como você faz para criar a sua MCC, a sua conta administrativa, e gerenciar inúmeras contas, tanto de seus clientes como suas próprias contas em Google Ads. Bom, então a primeira coisa que você vai fazer é vir no Google e digitar MCC Google Ads. E você vai acessar o primeiro site Que está aqui escrito Ads.google.com Esse link eu vou deixar na descrição desse vídeo para você poder acessar De maneira mais rápida Então essa aqui é a página que você vai criar Sua conta de administrador Do Google Ads tá? Gerencie todas as suas contas de Google Ads Em um só lugar Essa é a função da conta administrativa Então você vai ter a conta 1, conta 2 E conta 3, cada conta para um cliente diferente, para um produto que você divulgue diferente, enfim, beleza? Então aqui tem algumas informações de como funciona a conta de administrador do Google Ads, tá? Você pode dar uma lida se quiser. E você vem aqui, ó, crie uma conta de administrador no Google Ads. Você vai precisar aqui fazer o login da sua conta de Gmail, tá? Tem que ser uma conta de e-mail do Google. Você vai colocar o seu domínio, o seu e-mail aqui. Depois você vai clicar em próximo e colocar a sua senha. Beleza, feito isso, você vai configurar as informações da sua conta de MCC, tá? Ele bota da sua empresa, mas pode ser uma, um, o seu próprio nome, uma conta que você queira gerenciar. Você vai criar uma, um nome de exibição para essa conta, vai ser o um nome padrão da sua conta administrativa. Aqui você vai clicar se você vai querer gerenciar a conta de outras pessoas ou se você vai querer gerenciar as suas próprias contas, tá? Eu gosto de utilizar a conta de outras pessoas, tá? Mas independente de você clicar em um ou outro, né, você vai poder gerenciar tanto contas suas quanto de outras pessoas. Não tem problema. É só você ter uma base e para o Google saber se você trabalha com prestação de serviço para outras pessoas, para clientes, ou se você quer gerenciar somente para você. tá bom? Escolhendo um ou outro, não dá nenhum problema. Então, vou botar aqui Brasil, o horário e a, mo a moeda, né, unidade monetária, no caso real. Você clica em enviar e pronto. Só isso que você precisa fazer. A sua conta acabou de ser criada. Agora você vai explorar a sua conta administrativa. Beleza, aqui é o painel da sua conta administrativa. Repara aqui que ao lado você vai encontrar um número com 10 dígitos. Esse número aqui é o seu número, é a sua ID da sua conta administrativa. Então você que trabalha aí como gestor de tráfego, tem vários clientes, ou quer compartilhar essa sua conta para você poder gerenciar é, outros clientes seus, como é que você vai fazer? Você vai precisar pegar o ID do seu cliente, e autorizar as, que a sua conta administrativa faça a gestão dessa campanha. Depois que você solicitar essa, essa aprovação, o teu cliente vai visualizar essa sua ID, tá? a ID do, da sua conta, e lá ele vai ter que aprovar no e-mail do Google Ads que você, que a sua conta administrativa, pode gerenciar as contas né, daquela pessoa, as campanhas daquela pessoa, daquela empresa, através dessa ID beleza então essa aqui é a ID da sua conta administrativa Nesse né? caso aqui é a minha ID tá dessa minha conta então se eu quiser gerenciar outras contas de meu cliente eu vou vir aqui do lado na barra lateral em contas e eu vou clicar nesse sinalzinho aqui demais tá aqui que eu vou vincular a conta do meu cliente se o meu cliente já tiver uma conta de Google Ads beleza eu vou clicar aqui em vincular a conta já existente se meu cliente não tem uma conta de Google Ads eu posso criar uma nova conta Aqui dentro da conta administrativa. Isso é bacana para clientes que nunca anunciaram no Google e não, não tem nenhum login, nenhuma senha. Você pode criar aqui dentro uma ID para esse teu cliente e através dessa ID você poder gerenciar as campanhas dele, tá? Então, ou você vincula uma conta existente ou você pode criar uma nova conta. Eu vou clicar aqui em vincular conta existente e aqui ó, você vai colocar, né? Insira ou colhe o ID do seu cliente por linha. Então, se você tiver 2, 3, 4, 10 clientes, você vai colocando aqui em cada linha uma ID, tá? Um código daquele em específico. Então, você vai botar o código aqui, ou vou botar um código aleatório. 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 0, tá? E aí você vai colocar o código do teu cliente e embaixo os outros códigos de outros clientes. Feito isso, você vai enviar a solicitação, tá? Quando clicar solicitação, o teu cliente vai receber um e-mail para poder autorizar que essa sua ID aqui em cima é, faça administração daquela conta que você acabou de colocar aqui. Beleza? Eu não vou enviar a solicitação porque isso aqui é um ID fictício que eu coloquei. Eu vou cancelar. E como eu falei, caso o seu cliente não tenha uma conta, você pode vir aqui adicionar, criar nova conta. Você pode clicar aqui. E aqui você vai preencher todos os dados do seu cliente, tá? Inserir o nome da conta do seu cliente, se ele vai querer uma conta tipo Google Ads ou uma conta de campanha inteligente, eu sempre recomendo fazer a conta padrão do Google Ads. Não utilize essa conta aqui inteligente, tá? Utilize sempre a conta do Google Ads. Por quê? Porque ele é a mais completa. Você vai selecionar o país, né? o horário, região, tudo bonitinho. E aqui embaixo, ao convidar o usuário, você vai colocar o e-mail do seu cliente, para ele também poder acessar essa conta que você acabou de criar, pelo e-mail, pelo acesso que ele tem. Beleza? Então você vai colocar o e-mail do seu cliente, vai liberar o acesso dele, se é ad acesso administrativo, se é um acesso padrão, você acessa somente leitura, tá? Esse aqui é, é o seu usuário, é o usuário que você vai definir. Então você vai definir um usuário, pode ser o seu cliente, pode ser alguém que trabalha com você, e você vai colocar o e-mail da pessoa, pode ser opcional também, isso aqui não é obrigado, tá? E você vai clicar em salvar e continuar. Conforme eu falei aqui, não vou continuar porque eu não vou criar conta nenhuma aqui do zero. Mas se você clicar aqui em salvar e continuar, você vai configurar aí depois o faturamento e definir o orçamento da sua conta. Eu não vou fazer isso aqui agora porque esse é o procedimento de criar uma nova conta. Então, se você quer saber como criar uma conta de Google Ads do zero, eu vou deixar aqui em cima um videozinho no card para você poder acessar como criar a sua conta de Google Ads do zero. E você vai saber passo a passo, o que vai acontecer aqui na frente quando você clicar em salvar e continuar. Beleza? Então vou cancelar aqui. E depois que você tiver sua conta administrativa criada, configurada bonitinha, e com seus clientes aprovados, aqui embaixo você vai visualizar todas as contas de seus clientes. Bom, então aqui eu abri uma conta minha, tá, de administrador. Eu tenho alguns clientes que eu gerenci, só vou deixar oculto aqui alguns clientes para não expor eles. Mas aqui tem as informações de cada é, conta né, separada, então tem uma campanha inteligente, eu tenho uma campanha Google Ads, né? aqui tem as informações de cada campanha, quantos cliques, impressões, CPC, tudo isso, cada, cada cliente teve. Então cada item desse aqui é um cliente que eu gerencio, é uma conta de Google Ads que eu gerencio dentro aqui da minha conta administrativa. Beleza? Então se eu quiser pausar alguma conta, alguma campanha, eu vou ter que clicar dentro dessa conta específica e aí sim eu vou entrar na conta de Google Ads daquela empresa, daquele cliente, beleza? Aqui ao lado você vai ter mais informações sobre detalhes de orçamento, campanhas, grupos de anúncios, anúncio de cada cliente seu, tá? Você pode criar vários relatórios unificados, tá? É, e apresentar para o seu cliente, assim, conforme você for filtrando. Beleza? Se você quiser aí aprender a divulgar no Google, a vender pela internet, divulgando no Google, eu vou deixar aqui abaixo o meu treinamento completo de Google Ads, onde eu também ensino você a gerenciar é, uma conta de Google Ads e trabalhar como gestor de tráfego com o Google Ads. Beleza? Então, é só você clicar aqui no botão abaixo e conhecer meu treinamento completo de Google Ads. Então, é assim que você vai criar a sua conta de administrador do Google Ads. Com ela criada, você pode colocar quantas contas você quiser, integradas nela e ainda fazer relatórios específicos para cada cliente seu. E aí, curtiu esse vídeo? Então já deixa seu like, compartilha com seus amigos e deixe seu comentário caso você tenha alguma dúvida, alguma sugestão e se você já utiliza o Google Ads para divulgar os seus serviços na internet. Beleza? Então um grande abraço, sucesso e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!